Bem-vindos ao segundo módulo da nossa disciplina, Organização, Sistemas e Métodos. Hoje vamos falar dos sistemas. De acordo com Oliveira, né, 2006, página 35, sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário, com um determinado objetivo e efetuam determinada função. Então, essa é a definição do autor, do Oliveira, sobre sistema. Para que a gente possa entender um sistema, não é aquele sistema apenas do computador, que nós colocamos lá, é, lançamos as nossas notas fiscais, colocamos as nossas vendas. Isso é um sistema. Mas para a administração e para a organização de sistemas e métodos, que é a nossa disciplina, esse sistema vai muito além disso. O sistema é justamente a possibilidade e a intervenção que nós trabalhamos com a seguinte forma, entradas, pode ser matérias-primas, pode ser informações, como que eu faço esse processamento, essa transformação, como que eu transformo isso em um produto, em um serviço, em alguma coisa que vai atender uma necessidade do meu cliente, tá? e esse produto final, que é a saída. Tá? Então nós temos né, o output, né, que é a entrada, nós temos... Né, esse processamento que é trabalhado aqui e nós temos a saída desse processo, né, que realmente vai ser aquilo que o cliente vai nos remunerar para essa organização. Pode ser remunerar ou pode ser é, nos... É, se sentir né, atendido né, com relação a isso. Então vamos dar um exemplo aqui de, de organização, de sistema. Então se nós vamos lá até o... Né, o a UPA né, da, da nossa cidade, uma unidade de, de, de pronto atendimento. Tá? Então o que, que acontece? Nós chegamos lá, a primeira questão é feito um cadastro para que eu possa né, é, né, ter todos os meus dados lá junto ao sistema, ter todo esse processo né, para que a gente possa realmente fazer parte desse, né, que seja registrados os meus dados. Daí é feita uma triagem, que ela vai avaliar qual que é o meu grau, de dificuldade, né, se eu estou indo a uma unidade de, de, de pronto atendimento de saúde, então eu realmente tenho uma gravidade, né, com relação ao, à minha doença, tá? Para que isso? Para que eu possa realmente colocar como que vai ser a ordem de atendimentos, tá? É, eu visualizo que esse processo de colocar ali no, né, nesse, nessa, nessa ficha, né, então eu já vou fazer essa questão, é, isso já vai ser né, automaticamente mandado para um outro setor, que é justamente a pré-consulta, onde será aferido pressão, peso, né, é, altura, todo esse processo para que possa dar um auxílio no diagnóstico do paciente. Tá? A partir dessa questão também né, vai corroborar né, para que possa é, entender qual que vai ser a ordem de atendimento. A partir desse sistema que foi criado ali, vai ser encaminhado ao profissional, ao médico, que vai fazer né, a consulta desse paciente. Quando o médico faz a consulta, com base já naquilo que já foi pré-visto, né, tanto na, na hora da ficha né, de, junto à unidade, como também na pré-consulta, ele vai terminar o diagnóstico, vai receitar os remédios, né, tá? E essa pessoa pode ser encaminhada para que possa fazer mais exames ou até mesmo ir nossa unidade de saúde e retirar os seus medicamentos. Parece uma questão bastante simples, mas envolveu vários atores e esse sistema é justamente a entrada né, do, do paciente que entrou lá no posto né, e a saída dele com seus medicamentos, ou com encaminhamento de exames ou até mesmo para uma unidade hospitalar, caso seja necessário. Então, veja como que acontece. Então, a entrada da pessoa com sua enfermidade, todo esse processo dentro da, da UPA, né, da Unidade de Pronto Atendimento, primeiro atendimento pela recepcionista, segundo atendimento pelo pessoal né, de triagem ali, né, que faz essa pré-consulta, e o profissional, né, que é o doutor ali que vai estar fazendo a medicina com relação a isso. A partir desse diagnóstico, a pessoa é mandada para que possa tomar os medicamentos, né, para que possa se servir, né, se houver na, na necessidade básica, se houver a, a disponibilização desses medicamentos, ou até mesmo mandar ela para uma unidade é, hospitalar. Então, o que, que aconteceu? Eu cheguei com uma enfermidade e saio com a solução do problema. Pode ser que a solução não seja imediata, né, demore alguns dias, mas eu vou tomar um remédio lá de é, 5 ml de 8 em 8 horas, tá? Nós sabemos que a diferença também né, entre um remédio e o veneno é a dose. Né? Se eu tomar o xarope todo de uma vez, eu não vou passar bem, não vai adiantar. Então eu tenho que também seguir as informações. Então só para vocês entenderem, esse sistema dentro da organização não é apenas o sistema do computador, mas é por onde a pessoa passou dentro dessa organização, o que, que ela foi atendida e como que ela saiu ao final desse processo, com a sua necessidade atendida. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.